Fala pessoal, bem quem na tá falando aqui Leonardo Carvalho. Eu gosto sempre de trazer para vocês vídeos que falam sobre empreendedorismo digital, tá? Negócios digitais. Eu vou falar hoje aqui para vocês então de vender carro na internet. Como a gente está no meio dessa crise aí, a gente está no finalzinho da quarentena, tá? Esse vídeo não sei quando é que você vai ver, mas é, tem muita gente que está reclamando de crise. O pessoal está falando aí que caramba, tá ruim, está difícil. Quem se prepara consegue vencer o mercado. A crise ela é coletiva, todo mundo está na crise, mas assim, o sucesso é individual. Quando a pessoa individualmente corre atrás, ela alcança o sucesso. E quando ela alcança o sucesso sozinha, ela nada em um oceano azul. Eu vou falar hoje aqui para vocês então de vender carro na internet. Tá? Enquanto tem muito vendedor de carro aí que reclama para caramba, fala: cara, o mercado está parado, está uma crise danada. Assim, as indústrias estão aumentando a produção de carro, tá? Teve uma parada, lógico, na, na durante a quarentena, porque, estão, porque as pessoas não trabalharam, mas existe hoje uma demanda reprimida. O que, que é isso? Foram pessoas que durante três meses não compraram carro. Então, assim, essas pessoas, quando acabar a crise agora, elas vão precisar comprar, comprar carro. Por quê? Porque tem necessidade, porque acontece de, de, do carro ficar ruim, acontece de mudar a necessidade. Por exemplo, é, muita gente aí começou a bombar de vender com... Esse, essas ferramentas de delivery, o RAP, né? Então, quantas pessoas nesse meio da quarentena não compraram moto para poder fazer entrega? Não compraram carro, tipo Fiurino Fiorino, ou, ou carro utilitário para poder fazer entrega e compras de mercado e tudo mais? E outras pessoas que quebraram vão ter que mudar de tipo de negócio, tá? Infelizmente, mas é, é o que acontece. E outras pessoas que criaram negócios porque enxergaram oportunidades. Essas oportunidades hoje, para quem não reparou ainda, para quem está sofrendo, é porque não quis mudar, continua olhando para o seu negócio da forma como sempre foi. Só que entendo o seguinte... A internet está mudando tudo, tá? E essa quarentena, ela, vai dar, ela deu uma exponenciada, ou seja, o que já estava mudando, quebrando muita gente, agora exponenciou. Porque quem estava na internet preparado, se deu bem, porque vendeu muito nesse, nessa quarentena, e quem não estava, infelizmente, aí muita gente vai quebrar. É, eu estou falando assim, eu não sou insensível, eu tive 10 anos de comércio, tá? É, eu Uma loja minha eu tive que fechar e a outra eu vendi. Porque eu entendi que nesse período agora de, da compra com a internet, as pessoas preferem comprar em casa na internet, assim quebrou aquele medo, acabou o medo de comprar pela internet. É, conversando com um amigo meu que vende carro, o cara está desesperado, eu sugeri para ele e depois eu perguntei: pô, eu sugeri para ele, mas eu, eu posso ajudar muito mais gente se eu botar esse vídeo na internet. Hoje, para quem não sabe, para quem trabalha com venda de carro, para quem, quem, quem quer aprender a vender carro pela internet, vender carro online, é, vender carro com a ajuda de Instagram com a ajuda de WhatsApp com a ajuda de, de dessas ferramentas hoje em dia que está todo mundo nelas né é, existe hoje um método pronto que para você não gastar tempo aprendendo batendo cabeça descobrindo existe um método pronto empacotado em que você faz um curso tá e esse curso vai te ensinar como é que você faz então assim tem aqui até uma série de depoimentos de pessoas tá que aprenderam como vender carro e ó não é, não é molecada nova não tá a galera, assim, tem coroa também, tá vendo? Que se adaptou. Depois eu acho até que vale a pena você dar uma olhada aqui nos depoimentos, tá? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Esses depoimentos aqui, eles vão mostrar pra você que é possível você empreender vendendo carro, mas com a internet. As pessoas... E tem uma coisa que é genial, tá? Eu vou explicar. Fica comigo nesse vídeo aqui. Se gostou, já deixa o seu like aí. É... Antigamente, as pessoas... O vendedor comprava um carro, botava na loja, ocupava espaço, dá tá? para poder vender. Hoje, com o celular... Você pode é, vender carros que não estão na loja. O consumidor que quer vender um carro, ele vai para você que você é um ponto de referência tá, para fazer venda e essa pessoa que está ali, é, ela vai fazer o marketing digital, né, a, ela vai fazer a divulgação, a promoção do carro para os clientes dela. Existe toda uma técnica para você não quebrar a cabeça que, que já funciona, o método comprovado tá, que foi desenvolvido pelo Google e o interessante é o seguinte. É, você vai vender o carro sem o carro tá precisando estar na tua loja, sem você precisar ter estoque, tá? O que você faz? Você vai lá, pega o carro, tira umas fotos, existe um método. Mas eu sei o seguinte, que esse meu amigo estava precisando, estava passando perrengue, ele comprou esse método, funcionou para ele, e se funcionou para ele, cara, assim, me deu a confiança de falar, cara, vou levar essa informação para mais gente. Então, se você tá reclamando da crise aí, tá falando que, caramba, não funciona... Pô, tá muito difícil na crise. Sabe o seguinte, que a crise, a, o dinheiro só muda de mão. A crise, na verdade, ela faz com que o dinheiro de quem não tá preparado para quem tá preparado para ela, tá bom? Então, assim, o dinheiro tá aí no mercado ainda. Então, algumas pessoas estão preparadas, essas pessoas estão pegando todo o dinheiro de quem não tá preparado. E digamos que tem aí 100 vendedores de carro, tá? Se tiverem é, 5, 10 trabalhando na internet, essa galera que tá trabalhando na internet tá bombando de vender. Porque eles economizam tempo, eles economizam dinheiro com estoque, eles economizam é, espaço físico. Tá, a pessoa que, que aluga vaga aí em mercado, ou aluga vaga em estacionamento, ou aluga loja, sabe que é caro você manter um carro sem vender o carro, né? Então existe um método que foi desenvolvido por pessoas que são do, do mercado de, de automóveis, então a pessoa entendeu, ela começou a aplicar, funcionou para ela, está empacotando esse método e entregando para você. Então assim, eu acho que vale a pena você dar uma olhada, vou deixar um vídeo aqui do especialista que criou o método aqui embaixo, é, ali embaixo também tem alguns depoimentos de algumas pessoas que conseguiram é, é, aplicar o método dele e já conseguir vender, e as pessoas estão vendendo bem mais, três, quatro vezes mais do que elas vendiam, tá? isso é muito interessante, e também, além disso, ele tem uma aula gratuita para você assistir lá, uma aula de 1 hora e 10, ou seja, com, uma aula de, com essa aula você já vai entender bastante coisa, e de repente isso aí pode mudar, aí transformar a sua forma de vender carro e a sua forma também de, de, de ganhar dinheiro, porque a gente sabe que todo mundo que trabalha com comércio, eu tive loja de 10 anos, eu sei muito bem, você tem o teu custo físico, né, o teu custo fixo, mensal ali e variável. E assim, enquanto, se você está parado não vendendo, você está perdendo dinheiro, né, porque você tem que pagar aluguel, você tem que pagar funcionários, tem que pagar luz, tem que pagar, a, no caso do carro vaga. Dá uma olhada lá, não fica de bobeira não, tá, porque o mercado está mudando muito rápido e só vai sobreviver quem se adaptar. E lembrando também o seguinte, que quem chega primeiro bebe água limpa, tá. Então assim, essas pessoas que chegaram primeiro já já estão fazendo isso, elas saíram na frente e estão vendendo muito mais carros de pessoas que estão reclamando que tem crise. Porque todo mundo de manhã, da hora que acorda, da hora que vai dormir, está com o olhinho aqui, tá bom? Ninguém mais está com o olho em, em outdoor, ninguém mais está lendo revista, ninguém mais está lendo televisão. Tá todo mundo aqui no celular o dia inteiro, entendeu? Então vai lá agora, assiste esse vídeo, tá certo? Porque isso aí pode transformar a tua vida de verdade, tá bom? Mas assim, não fica achando que é coisa fácil não, você vai ter que estudar, tá? Como em tudo, para você poder avançar na vida, você tem que estudar. Mas depois que você conquista, você vê que, porra, que valeu muito a pena. Tá bom, gente? É isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.